Você merece ficar com alguém que te dê valor, que goste do seu, do seu, do, do seu jeitinho engraçado, da sua meiquize, você é adorável e muito sexy também, sabe? Alguém que acorde toda manhã pensando assim, oh, oh, oh, ai meu Deus, eu, eu, eu, eu na a Rachel? sabe? Alguém que faça você se sentir bem. Por amor, por carinho e atenção. Mas você sempre insiste em dizer não. Iludida numa vida que não tem sentido algum. Deixa eu te provar que eu não sou qualquer um. Sou um cara romântico que tem sentimento. Quer é alguém pra vida inteira e não só por um momento. Você acha que eu sou um bobo? O pensar assim, só porque o amor é o que eu quero pra mim Preste atenção no que agora eu vou dizer Agindo desta forma, só você quem vai perder Vai aparecer quem me tire na solidão E quando você me quiser Vou te dizer não Vou te dizer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 se me quiser